A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é... a pedido e conforme perguntas de vários irmãos e obreiros da nossa igreja, nós queremos responder sobre o crime de assédio moral, irmãos, que é um crime praticado corriqueiramente, diariamente, todo instante, principalmente por gestores desequilibrados e desviados da nossa IADPE. O crime de assédio moral ele é tipificado em uma lei específica, a Lei 12.250 de fevereiro de 2006, e se você for ler direitinho, é bem simples de entender, trata sobre o assédio moral no ambiente de trabalho, e aí nós queremos aplicar a igreja porque a nossa igreja hoje transformou-se em um ambiente de trabalho, literalmente, em uma empresa onde gestores, principalmente os da cúpula da igreja, tratam funcionários como se estivessem tratando animais, tratam obreiros como se estivessem tratando escravos. E eu vou dar um exemplo simples de assédio moral muito praticado na nossa igreja. Contra jovens, por exemplo, o jovem faz parte de uma congregação, recebe um convite, ele estuda em um colégio, determinado colégio, e recebe o um convite para ir para um culto de jovens em outra igreja, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, outra denominação, né? e vai falar com o seu pastor presbítero, obreiro, e esse pastor presbítero diz, olha, você sabe que não pode porque é uma regra da nossa igreja, senão você vai perder o cargo, você vai ficar fora do conjunto. Né? Muitos falam com a educação, mas no fundo, no fundo, em tom de ameaça. E aquele jovem, aquele irmão, aquela irmã, por falta de sabedoria, isso acontece muito com as irmãs de círculo de oração, né? ficam tolhidos no seu direito de ir e vir, no seu direito de expressão. Então, irmãos, aprendamos a nos defender contra esse tipo de crime que é praticado dentro da nossa igreja. Nas reuniões de obreiros lá em Recife, reuniões de ministros, a gente vê muito isso quando o presidente fala faz suas colocações em tom de ameaça e ninguém abre a boca para dizer nada. Por quê? Porque senão vai perder o cargo, vai ser transferido de uma cidade para outra, vai perder a ajuda de custo que recebe da igreja. Tudo isso é constrangimento. Não é? Tudo isso é ingerência na vida das pessoas. Tudo isso é se intrometer literalmente na vida das pessoas de tal forma que essas pessoas, ao longo dos meses e dos anos, esse assédio torna-se tão terrível, tão cruel, que muitas dessas pessoas, irmãos, vão adoecendo, vão adquirindo enfermidades terríveis, como depressão, tristeza, angústia, e é o que nós estamos vendo na nossa igreja, uma geração de obreiros tristes, angustiados, dissimulados, medrosos, mentirosos, tudo por conta do crime de assédio moral tipificado na lei 12.250 de fevereiro de 2006, que vem sendo praticado dentro da nossa igreja, pelo menos nesses últimos 20 anos. Então está aí respondido uma das perguntas dos nossos irmãos. Uma outra pergunta, irmãos, que tanto obreiros como irmãos e irmãs de círculo de oração jovens têm nos feito, é com relação à perseguição política que sofrem dentro da nossa igreja, sofreram, vem sofrendo desde 2010, não é? e continua sofrendo ainda hoje, não é? muitos sendo forçados não é? a fazer campanha política para de, de, político tal, político tal, para Beltrano, para Cicrano, sob ameaça, tá certo? Sob ameaça, nós temos áudios, testemunhos, e a hora que precisarem, tá bom, para nós provarmos na justiça, onde quiserem, a gente prova, viu? os irmãos continuam sendo ameaçados veladamente, assediados moralmente, para pedir voto para candidato tal, candidato Y, candidato X, né, sob aquela ameaça velada de perder o seu cargo, a sua função, de ser perseguido, de ser queimado. E eu quero dizer aqui para os irmãos, irmãos da Assembleia de Deus em Pernambuco, todos nós somos livres para votarmos e sermos votados, você, meu irmão, é livre para votar em quem você quiser, inclusive em candidatos não evangélicos, principalmente nos nossos irmãos que são evangélicos, que tem muitos candidatos da nossa Igreja Assembleia de Deus, que estão pleiteando um cargo político, mas não são indicados pela cúpula da igreja, cuja presidência é o senhor Ailton José Alves. Então, sempre que os irmãos ouvirem no púlpito da igreja, ouvirem de algum obreiro dizendo, irmão, vote no candidato da igreja porque senão o senhor está desobedecendo o pastor, desobedecendo a, a Deus, tudo isso é mentira irmãos, mentira, isso é pecado grave, isso é assédio moral, é mentira, então considere esse obreiro, esse gestor como um mentiroso, um falso profeta, um homem que está propagando mentira, terror e temor sobre a igreja. A igreja do Senhor não precisa de políticos, porque dela cuida Jesus. Quem precisa dos políticos são os membros da igreja, como cidadãos da cidade, do Estado e do país. Amém, meus irmãos? Espero ter respondido mais essa pergunta. A paz do Senhor mais uma vez, irmãos. A terceira pergunta que nós queremos responder, que centenas e milhares hoje de irmãos e obreiros estão se perguntando, é sobre a Bíblia comemorativa do nosso centenário, irmãos. E aí nós começamos dizendo o seguinte, irmãos, não comprem essa Bíblia. Alguns irmãos têm nos perguntado, irmão Geovânia, eu já comprei, eu posso devolver? Pode devolver. E se não quiserem devolver o seu dinheiro procurem os meios legais, diga que vai denunciar, traga as informações aqui para a gente, para outros irmãos, e nós vamos denunciar, por dois motivos, irmão, a igreja não pode compactuar com idolatria, e a igreja não pode compactuar com superfaturamento, uma bíblia como essa, ela é adquirida na CPAD e em outras casas publicadoras, por no máximo 30, 35 reais, no caro isso, viu? No caro, uma Bíblia feita, irmãos, com a capa de plástico, o pior material que existe. Eu havia dito, irmãos, que o acabamento é um acabamento muito bom, mas os irmãos observem que essa tinta usada na frente para fazer esses desenhos pode esfregar com a mão que já está saindo, irmãos. Tem pessoas que já compraram, faz três dias que compraram e está saindo, não é, essa tinta que usaram, essa tinta brilhosa que usaram na frente desse material péssimo, de péssima qualidade, e por outro lado a gente vê aí a foto do gestor-presidente Ailton José Alves, gigante igual à tradição romana igual às seitas e heresias no final a gente vê a galeria dos homens de Deus, de verdade que passaram por esta igreja que oravam para consagrar obreiros tá certo? E... Poderia estar ali a foto do atual presidente, no mesmo patamar, no mesmo tamanho, em preto e branco, mas não. Está destacada em cores, tá certo? Então, os irmãos, observem isso, irmãos, para não serem enganados. E aqueles que quiserem devolver, devolvam, porque com esse valor de R$ 70 e 80 reais que estão cobrando nessa Bíblia, você compra uma boa Bíblia de estudo, irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos e devolvam. Há exemplo das irmãs que estão sendo forçadas a pegar CDs de cantores dos congressos de mulheres e como aqui em Garanhuns, na nossa cidade em Garanhuns, estão sendo orientadas e pressionadas pela coordenação do círculo de oração a não devolverem CDs a coordenação do círculo de oração aqui em Garanhuns, e acredito que se estende por todo o estado de Pernambuco, nas igrejas, nas filiais onde são gerenciadas por gestores e não por pastores, que a ordem é não devolver, se não vender, traga o dinheiro. E aqui em Garanhuns está sendo cobrada uma taxa de 50 reais das irmãs. Tem irmãs que não tem com o que pagar, estão procurando a coordenação do círculo de oração, e estão recebendo a seguinte informação, não tem mais vaga, enquanto outras que chegam chegam atrasados com os 50 reais, tem vaga para elas. Então, irmãos, nós temos que acabar com essa dissimulação, essa mentira e esse engano no seio da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.